Eu acho que só um pouco mais de um mês atrás Eu fiz o um vídeo chamado A GK fez algo horrível e o e sabe disso Naquela época ainda nada tinha acontecido De muito grave assim em relação a GK Sabe pelo menos que era exposto pra gente Eram mais suposições que a gente tinha Mas agora gente depois é mais ou menos um mês Ela foi meio que cancelada e pra vocês terem noção Até mesmo revirar alguns tweets antigos dela Que eram meio que super pesados assim E ela até mesmo desativou o Twitter E tá até agora mesmo totalmente fora Das redes sociais Tirando que também fizeram uma piada com ela na Globo e ela falou que Aí arruinou o Natal dela E ela foi até mesmo parar no hospital, mano Que isso, muita coisa Bora falar sobre tudo isso então e ver o que, que tá acontecendo Me falei, tu já pesquisou no Google como ganhar dinheiro online Mas os resultados foram um monte de sites assim meio duvidosos E sim, agora tu vai parar de pesquisar Porque eu vou te mostrar a Jump Task, Cara, que tu pode fazer alguns centavos Ou até mesmo 50 dólares por tarefa concluída Exatamente, entrando na Jump desk e se registrando Cara, tu vai encontrar um monte de tarefas para se realizar Que são, por exemplo, testar jogos Preencher pesquisas e assim, mais um monte de coisas assim Bem tranquilas e se realizar Nada de outro mundo, tá? Tá ligado? Eles já pagaram mais de 3 milhões de dólares Pra quem usa e já tem mais de 1 milhão e 800 mil usuários Mesmo sendo tudo muito recente Tu escolhe uma dessas opções aí, cara, e vai fazer dinheiro Melhor mesmo que usando meu código tu ganha 20% a mais nos seus ganhos Dá uma olhada na descrição porque vai estar tá tudo certinho Realmente aproveitem, pessoal, pra usar Jump Task Porque, cara, tu não perde nada, tá ligado? Tu só ganha Então, realmente, não tem por que não aproveitar Tamo junto, mano, e bora pro vídeo JK Farofa da JK, Ela é aquela influenciadora que ninguém sabe como Mas ela é gigantesca e tem mais de 20 milhões de Seguidores lá no Insta, com hum, todo respeito né Ela fez um filme esse ano chamado Um Natal Sem Graça, quer dizer, O um Natal Cheio de Graça, esse filme aí parece que ficou No top 1 da Netflix pessoal quando lançou Mas o público aparentemente não gostou muito não Na própria publicação da Netflix No Instagram a gente já pode ver algumas coisas Comentário da JK, olha só um monte de ai Uns coraçãozinhos aqui, 600 likes Comentário criticando ela, quase 6 mil likes, coitado do elenco e principalmente Principalmente do Sérgio. Calma que vocês já vão Entender esse comentário. E que tem GK no elenco Passo. Gente, que decadência é essa? Netflix melhore. Ninguém pediu GK Netflix. Se tem GK, o filme é ruim GK conseguiu acabar com o filme sem nem ter Lançado. E pra finalizar, mano, tem milhões De comentários do mesmo jeito. <risos> vi o trailer Forçada demais pra ser engraçada Eu também vi o trailer, gente. Eu achei que a ideia do filme É até ok, assim. Mas eu também não gostei Porque eu também achei meio forçado, sabe? Mas também não é o meu tipo de humor, também não é meu tipo de filme. Então, sei lá, mano, quem sou eu Pra julgar, tá ligado? Parem de contratar um Influenciador sem carisma, pelo amor É esse o filme que ela rasgou o figurino e gritou Com a Steph? Sim, e isso aí do último comentário Pessoal realmente aconteceu? O Sérgio Que botaram nos comentários ali atrás É o cara que protagonizou o filme ali com ela E parece que ele foi até mesmo no RH Gente, pra chamar a atenção da quem Ela rasgou o figurino que tinha sido confeccionado Pra ela, e saiu chorando e gritando Entrou no carro e falou que ia embora Chamaram isso aí que ela fez De show de estrelismo, e que doideira é isso né gente Imagina se tá fazendo um filme na Netflix Mano, meu Deus, e ainda se achar superior a isso tudo, mano, sei lá. Eu acho que simplesmente eu vivo num mundo muito diferente. Mas depois disso, eu acho que vocês já sabem que ela foi entrevistada lá com a Tata Werneck no Lady Night. O que que eu posso falar sobre isso, né, gente? Passou, meu Deus, cara, que vergonha. Ela tentou forçar muito humor e no final foi praticamente expulsa, é sério, pelo menos foi isso que eu senti. Eu tive que assistir, mano, a entrevista inteira e eu assisti com um amigo meu, na verdade, coitado, e a gente percebeu que no final a GK ficou um pouco braba, sabe? Porque eu acho que ela percebeu que tava sendo expulsa, tá ligado? Tipo, vai embora. A outra entrevista que teve, cara, no mesmo dia ali foi com o João. E essa foi super normal, tá ligado? Não foi super constrangedor e ridículo, sem noção, sei lá, enfim. Depois disso, o Fábio Porchat, eu acho que vocês conhecem, ele tava no Melhores do Ano, no Domingão com o Hulk. Aparentemente não é mais Domingão com o Faustão, mas tudo bem. E ele fez uma piada em relação a DK com o Joe Soares. Ele falou basicamente que o João preferiu deixar essa vida aqui, gente, do que entrevistar a DK. eu entendo isso, tá ligado? Total, como uma piada, porque é uma piada. E também ele tá se referindo à entrevista com a Tatá tá ligado? Que foi horrível, beleza? Eu acho que pode ser Natural tu se sentir também desse jeito Porque assim, acontece que a DK Não gostou disso, e eu acho que pode Ser natural também, ela ter tido essa reação Porque olha só, eu vi esse podcast Aqui gente, onde a GK falou que amou muito Mesmo estar no Lady Knight, e que pra ela Foi tudo perfeito, sabe, que foi uma grande realização Assim, e que outra realização daquele ano Foi também fazer o filme, mas a gente Sabe que todo mundo criticou muito mesmo A entrevista dela e também o filme, então Imagina como que realmente ela deveria estar chutada As duas grandes realizações dela Entre aspas assim, do ano, todo mundo Odiou, Ninguém gostou. Ninguém meio que gosta dela também. Mas também é complicado, né, cara? Parece que ela não faz o um negócio direito. Por que que ela não vai no programa ali, cara? E tenta pelo menos não ser, sei lá, mano. Uma aberração babando e tudo mais. É um humor que pelo menos eu não compreendo, cara. Eu não faço parte dessa bolha, tá? Perdão. Daí a GK então fez uma thread no Twitter. Falando que isso acabou com o Natal dela. Que ela teve que ir pro quarto, mano. Chorar pra mãe dela não ver e tudo mais. E é bem... Pô, a gente também não quer que ela fique desse jeito, tá ligado? Mas sei lá, mano. Ela continuou e botou isso aqui. Tô cansada de verdade, sabe, gente? Cansado cansada mesmo, na verdade tô exausta porque eu não sei o que eu fiz para as pessoas me odiarem tanto, me humilharem tanto, dia após dia e agora até mesmo em rede nacional, mostrando que eu sou uma piada no sentido ruim pro Brasil inteiro é aquilo, eu pelo menos eu não acho que ela foi humilhada em rede nacional, tá ligado? ela é humorista, mano, e eu acho que ela também deve fazer piadas com outras pessoas, porque o humor é isso, né, cara, piada, pelo amor de Deus eu acho que ela só se sente realmente humilhada, porque o que aconteceu no Lady Night não foi legal mesmo, foi um horror e ninguém achou graça, tá ligado? Porque imagina se fosse só uma entrevista diferente Tipo, entrevistar o Rogério Skylab O Porchat, cara, poderia fazer a mesma piada E o Skylab nunca iria se sentir humilhado Nossa, mano, pensando agora, seria muito legal mesmo O Skylab, cara, sendo entrevistado pelo Joe Soares Pera aí, eu acabei de descobrir, mano Que ele já foi várias vezes no João, Então eu com certeza vou assistir isso, meu Deus Depois o Porchat meio que fez um vídeo assim, cara Explicando a piada e tudo mais, que não era Um ataque, cara, e sim uma piada e sei lá o que Cara, mano, fazendo isso em 2023 Meio que blé, né, mas tá, algumas pessoas Ficaram no lado do Porchat, outras ficaram no lado da GK, e depois começaram a encontrar pessoal, e era aqui que eu queria chegar, alguns tweets da GK que desenterraram do passado e por conta desses tweets aí, muitas pessoas disseram que ela é racista, careta e é mesmo nazi, tá ligado? Então bora ver os tweets. Os primeiros tweets meio que são uma coletânea assim, dela basicamente odiando cotas raciais, ela meio que falando abertamente que é contra cotas e que isso é só uma mordomia. Lembrando um negócio cara, que o último ano da escravidão no Brasil gente, foi em 1888, foram só 135 anos atrás isso significa que realmente foram pouquinhos gerações é escravidão até agora o que faz, é claro, o racismo estrutural cara existe sem dúvidas, e todas as outras coisas que a gente sabe muito bem as cotas não servem para beneficiar algumas pessoas porque é mimimi, sei lá o que, não na minha opinião é pra ter uma equidade, sabe mas também ela ser contra as cotas cara, não significa que ela é racista ou qualquer coisa assim, tá ligado? É uma opinião dela, eu acho mas daí a gente une com outros tweets e a gente pode começar a pensar outra coisa <risos> você pode esperar qualquer coisa de alguém que coloca nego drama, racionais como o toque do celular e ainda sai por aí se exibindo, beleza? Eu acho que vocês sabem o que isso significa, né? Mas o que eu quero mostrar é que é pesadíssimo mesmo, cara, é isso aqui. Gente que me trata como se fosse uma pessoa paciente. Cadê os campos de concentração nazi quando eu mais preciso deles? Mano, seja é de que é contra uma piadinha que fazem com ela, cara, porque ela foi mal numa entrevista? Me fala então dessa piada, cara, que ela fez com um campo de concentração. Isso aqui, será que foi uma piada mesmo? Ou foi uma coisa que ela botou pra fora, assim? Eu sei que, beleza, isso aí foi em 2011, tá ligado? Tudo bem que mesmo em 2011 eu não queria que os campos de concentração voltassem assim né? E eu espero que vocês também não. Sobre as cotas ali cara, sinceramente não me importo muito. Tá bom, ela pode ter uma opinião diferente e fazem tantos anos, né, gente? Mais de 10 anos. Ela pode também ter mudado a opinião. A gente tá sempre mudando de opinião sobre as coisas e estudando mais ou menos e sendo influenciados ou não. Mas esse negócio desse último tweet aí, mano, que isso, tá ligado? Sei lá, mano, parece que une tudo e me deixa ainda mais com mais desgosto. Ela trancou o Twitter, cara, mas imagino o que mais que não iria encontrar, sabe? Ela também sumiu de todas as redes sociais desde que isso aí aconteceu. E algumas pessoas pensando que, sei lá, mano, ela vai entrar no Big Brother e outras pessoas pensam que ela só sumiu mesmo sendo cancelada, tentando fazer as pessoas esquecerem, sei lá. Eu quero muito mesmo saber a opinião de vocês, gente, sobre tudo isso então comenta aí, tá bom? O que, que vocês pensam sobre a GK? Esses tweets antigos aí dela, cara, tá tudo bem? E sobre ela sumir, cara, ela só sumiu ou será que ela tá no Big Brother, tá ligado? Meu Deus. Eu acho sinceramente que ela seria mais cancelada lá dentro, cara, e seria a primeira pessoa a sair. Enfim, esse foi o vídeo. Até a próxima hein? Tchau!